Faz bem quando você fecha os olhos e o pensamento está fotografado. É o claro, rosto desse alguém quando estiver um dia triste, basta o sorriso dela pra você ficar feliz.